Hoje eu vou fazer uma loucura Apareceram na minha loja duas das melhores skins do Brawl Stars E aí eu não posso deixar passar né rapaziada Já vou comprar as minhas skins favoritas E você não pode ficar de, de fora não Porque eu vou falar pra vocês dicas Pra vocês poderem conseguir comprar skins E quem sabe o Brawl Pass na faixa Então se liga só Ok Ok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 Sei lá, não pode perder tempo, porque a promoção já tá rolando e eu também vou fazer parte dessa E aí, vamos comigo? É até o dia 11 de junho E aí Clashers, beleza? Bruno e Clash na área, mais um vídeo pra vocês E nós vamos já aqui dentro do Brawl Stars, você tá vendo aqui, nós já estamos aqui dentro do Brawl Stars Tem também a hashtag eu me cuido, que é uma hashtag que a galera tá levantando aí em conjunto todas as redes sociais também pra fortalecer a galera Tá se cuidando também, dá um bom exemplo Aí se cuidar, mostrar que se cuida E também falar bastante como Tá se cuidando, então você aí nos comentários Pode também mostrar como é que você Tá se cuidando aí na sua casa no, Nesses dias de pandemia, mas Isso vai passar com certeza, beleza? Então é isso, rapaziada, bom, vamos derrecar recado dado já Vamos agora diretamente pra minha Loja, manos, porque aqui É que a mágica acontece, manos É o seguinte, aparecendo na loja o Marechal Ruffs e a Tara Bandoleira Aí meu amigo, aí não dá né rapaziada Vamos comprar, mas antes você tem que vir aqui atrás No fim da loja e mandar aqui Colocar o código do criador mano E aí é a hora de você colocar aquela, aquela, aquele Bruno Clash Aqui no apoio ao criador Coloca aí Bruno Clash, tudo maiúsculo, tudo minúsculo De qualquer forma e vai funcionar aí pra você Pra você poder é, comprar ajudando o seu Criador favorito, não paga nada mais por isso e todas as compras serão aí, é, terão um percentual que virão pro canal que você tá apoiando, tá bom? Então vamos comprar com algumas gemas, bora! Partiu! Agora, comprar as gemas. Compramos, rapaziada, compramos! Já tá aqui, as gemas já estão na conta e agora, meu amigo, agora é a hora de realizar aquele desejo, ó! Vamos ir dançando, vamos ir, de... ó, ó, ó! Fica, fica, fica. Ah, moleque, vamos comprar nossas skins tops. Começando pelo Marechal Ruffs: 79 gemas, mano. Eu me cuido e o Marechal Ruffs também, mano. Então, tá aí, rapaziada. Tá aí, a gente comprou as brabas e tá top demais, hein? Essa aqui tá bonita demais, mano. Muito boa essa skin Marechal Ruffs. E aí, galera, é claro, não vou perder essa tara bandoleira, né, mano. Eu gosto demais de jogar com a tara. Então ela tem que vir também É agora, dedão nela Partiu! Tarabandoleira, Bandoleira, moleque Muito top, muito top, muito top Tarabandoleira Bandoleira tá aí pra vocês Meu amigo, brabíssimo, hein Brabíssimo, brabíssimo Bom, bora dar uma olhada aí No... na loja ali Na loja não, no... nos Brawlers Pra poder mudar, né, as skins dele Ele estava aqui com o Samurai Vamos agora para o Coronel Ruffs Mudando aí para Marechal Ruffs Marechal Ruffs, olha essa skin que top, mano Ó oh, o Rabinho, ó oh, o Todo feliz, todo feliz Cerelep e tal Um Marechal Ruffs, mano Que que é isso, hein Que top, Marechal Ruffs, muito legal Agora vamos dar uma olhada na Tara, né A Tara Bandoleira Essa tá bonita demais, cara Eu queria muito comprar ela, Eu tava com a Tara Ninja Vamos de Tara Bandoleira Peraí, peraí, cadê? Nossa, a tara bandoleira tá braba! É isso, já entramos aqui dentro do pique-gema. Então vamos com a nossa tara bandoleira, mano. A tara bandoleira que tudo vê, tudo sabe, tudo entende. Vamos ver aí como vai ser. Eu vou jogar adiantado ali, Ana Brava. Boa! Ai, ah, pensei. Tá, agora acho que vai dar bom porque agora eu tô próximo ali Se eu não tiver com, eu já estou muito próximo Do, do, meu, do meu super Já peguei metade ali, né Deixa eu dar aquela ajuda ali pra dar Ui, caraca, mano Agora agora que eu já devo ter pego ali Muito próximo, pegar Já dá pra conseguir se controlar E fazer a boa Então vamos jogar com mais tranquilidade Agora que a gente já pegou o nosso super também, né Boa Aí já cai também, beleza Top demais, top demais Segurando E aí na hora certa é só puxar, né, irmão? Na hora certa é só puxar Vamos lá, vamos de... Opa Boa Boa Ah, nossa Escapoletes, Escapou, Escapoletes Vamos dar uma olhada aí pra ver onde tá a galera Geral, beleza, beleza Boa Opa, opa, opa, matamos Boa, mano, salvei ali Salvei ali, deu bom, deu bom Por enquanto tudo ok, né Tudo ok ali, tudo de boa Aí, ó Tudo tranquilo, tudo tranquilo Ah, moleque, levamos a primeira Deu muito bom com a Tara Bandoleira E agora Vamos dar mais uma jogada Agora vamos com o Rufus Marechal Vamos lá, rapaziada Chamei aí, reforço Mano, o Reboleira tá com nós E aí, rebola Bora pra cima deles Bora, bora, bora Bora causar aqui Opa Deu ruim ali Ai, caraca Ih, aí deu ruim Filipão Segurou, boa Boa, mandou bem Voltou ali, ali mas tá, Nossa, tá quase morto Boa, matou sim ah, agora eu já consigo dar posso quebrar ela no meio lá hein já quebrei Se tipo nizera pro o tiki não é bom né é né passou ah sou... Ai. Nossa, tô melhor, tamo não, tamo melhor, tamo melhor. Vou dar pro cara aqui no. Já quebrou. Tomar cuidado pra não passar essa cima. Esse... Ali não, coach, coach, coach, coach. Nossa, aí não vai dar. Nossa, Nossa tirou! Chuta, é chuta! Isso! Caraca, mano! Voltei, voltei! Só rodando. Out. Nossa, esses jogaram no meu pé me lascou. Tava com a ult armada pra ir pra cima. Boa. Caraca, tá pressão. Dá tempo de empatar ainda. Isso. Só rodando. Matei. Chutei! Ai! Nossa! Ai, a bola, mano! Que dó, mano! Não dá! Nossa, ele morreu todo mundo. Boa! Nossa. A bola ficou. Caraca! Hum. Ai, ah, o tempo! Acho, que, acho que, que é melhor, melhor o gol. É. Não, tava bom até, mano Não, continua, vamos aí, vamos Você que vai no vai, foot vai, vai, também? Vai, vai, vai, vai, tá vai. bom, vai, tá bom, bom, bom Deu quase é. Ai, meu Deus Vamos lá, rapaziada Vamos que vamos Mais uma agora no futebral O Reboleiro tá me ajudando aqui Vamos ver se vai funcionar aqui direitinho Já foi o primeiro ali Opa eu vou que ele tem até Shelly. Já levei ali. Vai quebrar o canto. Aí já faz, foi. Faz o gol Não sei se faz Não vai dar não. Nossa. Boa. Morreu. Porra. Matei aqui atrás. Subindo. ai errei, papai. Matão, pega o tibone depois. Ah, só para acertar, né? Nossa, boa, boa mano. Chutou no, pé. Jogar no meu pé, boa. Hum, matou. Boa. Ai, nossa, mandou muito bom. O jogo é nóis. Bora subir. Boa! Mandou a braba, você é louco. Top demais. Victory, Victory, Victory, muito top. É isso, mano, Rebola. Peguei as duas skins brabas, mano. O que você acha? Tara top Bandoleira deira. e Marechal, mano. O que você acha? Topzera. Duas sensacionais, Brunão. As duas dali do meio faroeste, oh. né, meu mano? Curti demais. Topzera. Bela aquisição, meu mano. Olha isso, você é louco. A tara do poker, mano. Tá maluco? Muito top, rapaziada. Vocês aí, ó. Já podem também, quem sabe, conseguir na loja também E eu falei pra vocês que ia dar a dica Na minha loja, na Twitch, assistindo as lives da Twitch Você consegue acumular pontos O Rebola já tá ligado, já resgatou algumas coisas ali Deu umas brincadas Lá você pode resgatar Brawl Pass Pode resgatar Gift Card, Pix também Então fica ligado, não vacila Porque você pode conseguir tudo lá Reboleira, muito obrigado meu mano Tamo junto Brunão, valeu rapaziada É nóis rapaziada toda, é nóis, tamo junto Valeu pessoal do chat Um abraço, falhou